Outra trava que impede muita gente de começar na internet de boas é achar que vai virar escravo das redes sociais, da produção de conteúdo da eterna, daquela pressão de ter que fazer live todo dia, postar três coisas por dia, e o um mundo de você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, que é o que um monte de guru determina como a única fórmula do sucesso. Então a primeira coisa que você vai fazer é mandar esses gurus todos pra puta que pariu. Ah! não precisa fazer nada disso. Existem várias formas de você começar a internet, de você ter visibilidade, de você construir engajamentos, de você construir audiências. Conteúdo é uma delas. E, e vamos parar para pensar um pouco no, no seu medo, né, principal. O seu medo é você se tornar escravo de algo que você não curte fazer, ou que você vai se sentir uma obrigação a mais de fazer, é? Então, uma forma de você se libertar disso é você simplesmente não escolher esse caminho e escolher um caminho de mídias pagas, de anúncio, onde você vai criar poucos elementos para iniciar, mas a ideia é que você sempre teste novos formatos, novos criativos, né? novos novas imagens, novos vídeos, para que você consiga levar essa mensagem para uma pra um grupo específico de pessoas e assim você vai buscar um, criar um funil com um ROI positivo. O que isso quer dizer? Você vai criar um funil de vendas onde você sabendo que vai botar um real para uma publicidade chegar na pessoa, esse 1 real vai te trazer 3 reais de venda, então quer dizer que você tem um ROI 3, a cada 1 real que você investe você consegue tirar 3 reais. então isso daí você não precisa ficar criando conteúdo todo dia, basta você ter um momento de, de, de estratégia, de criação para você ter alguns elementos desses, seja em imagem, seja em vídeo, para que você possa criar uma estratégia de tráfego pago, né, de anúncios, de publicidade e assim levar sua mensagem para a pessoa certa no momento certo. Quais tá? A desvantagem disso é que você vai ter que investir? Não é um tráfego orgânico, né? Mas talvez você invista menos do que a produção de conteúdo, olhando aí para recursos como tempo, recursos como dinheiro, porque se você não fizer o seu design, se você não escrever né, os seus textos, se você não editar os seus vídeos, você vai ter que investir também nessa produção. Né? Então esse é o primeiro ponto, o caminho. Do tráfego pago, para te dar mais visibilidade e atrair as boas pessoas. O segundo caminho, para você não se sentir preso às redes sociais, é você simplesmente escolher assuntos, que provavelmente são os assuntos relacionados à sua ideia de produto, ao seu propósito, que você tem um puta tesão de falar sobre, de você pesquisar, de você compartilhar. Porque pensa, para para pensar, quantas vezes você recebeu uma notícia, um, uma imagem, um vídeo, e a mensagem era tão foda que você quis compartilhar para um monte de gente? Então, se você começar a pesquisar e buscar assuntos relacionados a essas suas áreas de interesse, para você começar a se tornar uma autoridade, que é um dos grandes benefícios de você postar conteúdos continuamente nas redes sociais, as pessoas virem como referência sobre aquele assunto, aí fica de boa, porque você está fazendo por prazer. E aí, você não precisa se prender a três posts por dia, uma live por semana, e essas regrinhas, escrotas. Você vai compartilhar o máximo que você sentir bem confortável. Então, se vai ser todo dia um post, ótimo. Se vai ser alguns stories por dia, ótimo. Ah, não, não consigo fazer todo dia. Então faça, dia sim, dia não. Ah, não, só consigo fazer uma vez por semana. Faça uma vez por semana, mas faça bem. E aí você vai aumentando em função do seu prazer e da sua vontade, não por imposição de uma regra. Porque você construir essa produção de maneira gradativa vai ser muito mais prazeroso do que você já começar com a fórmula de cinco posts por semana, entendeu? Porque você vai criando, você vai se acostumando, você vai aprendendo. Então, não começa a correr e dar tiro, numa né? corrida de 100 metros, você ainda está engatinhando, aprendendo a andar, aprendendo a andar de pé. E isso daí vai te libertar dessa, dessa, desse pensamento de que, porra, não quero ficar preso nas redes sociais. Tá, você decide quanto tempo você vai investir nesse projeto, beleza? E se você quiser outros segredos, tipo esses, essas dicas bem concre concretas e aplicáveis aí, para você começar na internet em paralelo o que você faz hoje, porque eu sei que você não tem tempo aí, para você começar a conquistar um novo salário que te permita ter mais flexibilidade, trabalhar da zero quando quiser, ganhando dinheiro fazendo o que gosta, clique aí no botão, porque tem um aulão gratuito que eu vou revelar três segredos para você seguir nessa jornada, mas de boas. Um pé no chão, sem, opa, sem loucura aí de um dia para o outro. Beleza? Conta comigo!